Galera, é o seguinte, suposto, suposto término de namoro dessa garota aqui, ó, que namorava com o Lucas Neto, irmão do Felipe Neto. Essa foto aqui que ela postou, ó, vamos ver aqui essa foto, deixa eu abrir a foto, tá carregando, ó, calma, tá, eu só senti... O tamanho das raízes da nossa história. Quando arrancaram elas do meu peito. Aqui dá dando, dá dando impressão que arrancaram é algo que foi tirado, né? E o resto. Deixa eu ver aqui. E o resto, um buraco daquilo que foi vida. Os detalhes de sempre amei hoje me ferem. E como dói. Para mim, sempre foi mais fácil amar do que ser amada. Mesmo quando amei sozinho. Dentro das palavras que eu queria dizer... E não disse mas Eu sou complicada demais, né? Sei que tudo tem um fim... E as coisas precisam ter um fim... Para se tornarem uma eterna lembrança. Opa, um negócio aqui. eterna lembrança. Espero que você seja feliz... Que seus sonhos se realizem e que você tenha, que você venha amar de novo. Eu te amarei para sempre, de alguma maneira sagrada. Obrigado por tudo. Meu Deus do céu. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. PS, continue contagiando as pessoas com todo o seu jeito e jeito alegre. O mundo é seu. Boa sorte. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. É, Larissa Manuela, Por que? Larissa Manuela já comentou aqui Eu acho que não é a Larissa Manuela oficial é, Gente é, Com essa declaração aqui Com certeza Tem fotos aqui, vamos ver as fotos As fotos que o cara postou Ó, Tem essas fotos essa foto aqui na praia Na lagoa Tem essa foto aqui que eu não sei onde é hum, Se hoje você fosse um sentimento Qual você seria? Olha aí essas outras fotos dela aqui e essa daqui é gente não aqui que já não faz parte da post da publicação dela mas boatos né com essa com essa publicação aqui há quantas horas deixa eu ver aqui há dois dias nossa já estou atrasado gente é isso realmente com essa postagem aqui ele não sei se ele postou alguma coisa Lucas Neto irmão do Felipe Neto mas é isso aí Estamos aí, formados. Realmente, parece que o relacionamento deles foram. Eles acabaram, cada um foi para um lado, ela foi para um lado, ele foi para o outro. É isso, relacionamentos são assim: começam e terminam, né? E acabam. É isso. Se você curtiu esse vídeo, já sabe: deixa aquele like, se inscreve no canal aí e tamo junto. Tô aqui para informar todos vocês.